Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é Fibromialgia, emagrecimento e exercício físico. Ai professor, eu tenho fibromialgia e isso me impossibilita de fazer exercício porque eu sinto muita dor. E como eu tenho mais de 40 anos, eu não consigo emagrecer só com a dieta. Daí ferra tudo. O que, que eu faço? Quem tem fibromialgia sabe como são as dores. Fibromialgia é uma síndrome que gera dores crônicas no corpo que chegam a durar mais de 3 meses. E são dores tão insuportáveis, que atrapalham tanto, que chegam a atrapalhar até o psicológico, onde muitas vezes atrapalha a concentração, a atenção e chega até a ter casos de depressão, que são comuns. Porém... A maioria das pessoas que tem fibromialgia deseja emagrecer, deseja fazer exercício físico e não consegue. Pois a experiência que elas tiveram com o exercício físico acabou gerando ainda mais dores, aumentando as dores. E consequentemente cria uma barreira, uma aversão com o exercício físico. Porém, esses exercícios físicos não eram adaptados da maneira ideal para essas pessoas. Então, o que, que eu quero trazer aqui para vocês hoje? Que você que tem fibromialgia, se fizer exercício físico da maneira correta, você além de emagrecer, o exercício será o melhor remédio para fibromialgia que vai te ajudar a diminuir as dores. Porém, você precisa de três pilares para esses exercícios para você poder praticar exercício físico, e emagrecer. Mesmo com fibromialgia. E são esses os três pilares. Número 1, um, respeitem a ordem gradual de intensidade no exercício. Sendo a intensidade calculada por carga, velocidade e amplitude de movimento. Então, se você tem fibromialgia, você deve respeitar essas três ordens. Uma pessoa normal, utilizando a carga, por exemplo, ela conseguiria o que está leve o exercício, pega mais carga. Sentiu que está leve. O exercício pega uma carga ainda maior. Uma pessoa que tem fibromialgia, ela deve pegar, ela sentiu que ela consegue uma carga a mais, ela pega um pouquinho só de peso a mais. Consegue uma outra carga a mais, ela pega um pouquinho a mais só de peso a mais. Ela respeita essa ordem gradual, mesmo acreditando que ela consegue mais, ela deve dar um pequeno passo de cada vez. A carga seria o peso, a amplitude é a... O, o tamanho do movimento, ou um exemplo, o agachamento. Você agachar até lá embaixo, uma pessoa que tem fibromialgia começa agachando pouco e aos poucos ela vai aumentando a amplitude, o, o tamanho da descida do agachamento. E a velocidade, um exemplo é na esteira ou no polichinelo, é... Pouco a pouco e aumentando a velocidade. Você começa com uma velocidade baixa e mesmo sentindo que pode aumentar bastante a velocidade, você só aumenta de pouco em pouco essa velocidade. Vamos lá, esse é o pilar 1. Um. Vamos ao pilar número 2. O pilar número 2 é utilizar exercícios adaptados para você. O que seria isso? Pessoas que têm fibromialgia têm dores normalmente nas articulações. Pode ser no punho, na lombar, joelho, muitas vezes todas essas juntos. E o que, que você deve fazer? Utilizar exercícios adaptados. Como? Exercícios que não forcem o seu punho, é, agachamento, polichinelo, exercícios sem impactos que não forcem as suas articulações que você sente dor. Então, utilize exercícios adaptados que tornem eles mais fáceis e que não te gerem mais dor. E número 3, respeite o seu corpo, respeite o descanso. Sempre que você estiver com mais dor, que você não estiver se sentindo bem, não treine em cima, não force. Para um dia, respeita e no dia seguinte volta fazendo exercício menos intenso e mais fraco. Se você fizer dessa maneira, respeitando a ordem gradual da intensidade, utilizando exercícios adaptados e utilizando o descanso, da maneira certa, respeitando o seu corpo, você vai conseguir melhorar das suas dores da fibromialgia e ainda vai conseguir emagrecer, acelerar o seu metabolismo e emagrecer junto mesmo depois dos 40 anos. Fechado? Então, se você tem fibromialgia ou conhece alguém que tem fibromialgia e precisa saber que pode fazer exercício físico e que tem que respeitar essa ordem, compartilha esse vídeo com ela, dizendo, você pode melhorar essas dores, você pode emagrecer. Fechado?